E nesse tempo, eu passei Natal, Réveillon, é, Tiradentes, feriados, dentro de hotéis. Então, enquanto o pessoal estava com a família, eu estava dentro do hotel, fechado no quarto. Enquanto os gerentes estavam com as esposas, os filhos, eu estava no hotel, preso dentro de um quarto. Num feriado, que dependendo da cidade, não tem nada. Então, você imagina um feriado em Coxim. Coxim, aqui da Uana e Miranda, no Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal. Uma pessoa que é de uma cidade grande, no meio de uma cidade que só tinha mato, jacaré, cobra, serpente, pururuca, tuiuiu, né? Então, em alguns momentos eu vi isso. Eu parei lá naquela, naquela história do, dos 16, né? Para quem tá me acompanhando aí, da série dos 8 aos 16 anos, dos 16 aos 21, o que aconteceu? Eu trabalhava na, na Larissa Modas Calçados e eu saí de férias, né? Com 16 anos, eu estava saindo de férias da loja de calçados e eu tinha feito uma entrevista registrado na empresa na Pernambucanas na, Pernambucana, na época, Arthur Lundgren, em 1994 em 1994, então, no mês de julho, que eu estava de férias da Larissa, eu estava sendo registrado na Pernambucanas, e aí eu tive que dar uma notícia ruim para a dona da loja, que eu estaria deixando-a, infelizmente, não deu nem, eu não dei nem tempo dela contratar uma outra pessoa por o meu lugar. Foi uma, uma situação muito chata, porque... Você estava ganhando na época em URV, se eu não me engano, eu ganhava 700 URVs e eu estava buscando é, uma coisa mais, numa loja mais sólida. Né? E ali começou então toda a minha história de verdade, foi quando eu comecei, com 16 anos, como eles me registraram na época como é, auxiliar administrativo, e, e nesse auxiliar administrativo fui aprendendo tudo que tinha dentro da área administrativa de uma empresa, né? Na época não existia computador, só tinha telex. Então toda a operação nossa de transmissão era via telex, né? E naquela época, gente, só para você ter uma ideia, eu não sei, eu vou falar uma verdade para vocês. Olha como que o mundo era. É, hoje, você não pode confiar nem na sua própria sombra, Né? Naquela época, as empresas vendiam, em 1994, em 1990... Eles vendiam produtos eletrodomésticos, parcelados, sem juros... Através de uma lista... De uma lista de nomes... Então, por exemplo, eu abri o crediário... A única coisa que era feita... A única coisa que tinha como provar alguma coisa, naquela época... Era o SPC Serasa... Então, tirava o SPC dava nada a consta, você abria crediário. Abria crediário e levava o que você queria da loja. Então, você imagina, naquela época, tinha golpe, tinha golpes, tinha perda, mas era muito pequeno. Se fosse no dia de hoje, a pernambucanos não existiriam Aquelas lojas de departamento não existiria Riachuelo, Cia Pernambucanas, no caso Bahia... Então, olha que engraçado, eu abria crediário, a gente, eu, eu aprovava o crédito. Cara, eu, tinha gente que, que comprava a casa inteira na Pernambucanas. Geladeira, fogão, micro-ondas, portáteis, mobiliava a casa e muitos não pagavam. Só que a perda era mínima naquela época. Só para você ter uma ideia da situação como que era. Então, eu pegava uma lista, eu procurava seu nome por ordem alfabética, então... Vinha o seu nome por ordem alfabética, é, por exemplo, Lúcio Flávio, Lúcio Flávio, tal, tal, tal, tá em dia e não sei se vocês sabem, existia um delay. Como era tudo manual, existia um delay de 15 dias. Então, se o cara estava devendo na empresa com 15 dias naquela época, ele fazia um estrago na loja e se não quisesse pagar, ele não pagava aquilo que ele devia e mais 15 dias de dívida que ele fazia. Né? Então é assim, era, era um sistema horroroso, né? E aí quando o cara pagava, a gente transmitia via telex para o sistema. Mas era um horror, um, uma coisa horrorosa, né? E aí, gente, eu fui trabalhando, é, mostrando a minha energia, é, eu pegava serviço, naquela época, se você trabalhava muito e trazia serviço para casa, você era muito bem visto. Então eu pegava é, os trabalhos que eu não aguentava fazer de sábado e domingo, trazia para casa e fazia alguns serviços da semana dentro de casa na minha folga. E aí o gerente, ele via o meu trabalho e me dava um caixinha por fora. Então ele vinha com um saquinho, não tinha conta corrente na época, vinha com um saquinho de dinheiro, dava para gente o dinheiro escondido de todo mundo e ele separava o quanto que dava cada um. Então uma gorjeta para mim, uma gorjeta para cada um e ninguém sabia de quanto que era porque cada envelope tinha um valor. Então... Né? E eu ficava muito feliz, porque eu ganhava na Pernambucanas na época, mais o dobro do que eu ganhava na loja de calçado. Né? Então, eu estava muito feliz ali. Fui crescendo, 16, 17, 18 anos. Eu fui disputar uma seleção em São Paulo, para supervisor regional, para viajar para o Brasil inteiro por conta da empresa. Né? E durante uma seleção de vários candidatos do Brasil inteiro, eu passei e eu virei supervisor regional, na área de crédito da Pernambucanas e aí depois eu comecei a viajar para sete estados onde existia as nossas lojas na época, né? Então eu conheci, eu conheci o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é... são sete estados, não é? São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mais um, Minas Gerais, tá? Então sete estados eu conheci viajando, é, conheci muitas lojas, viajei praticamente o Brasil inteiro dentro desses sete estados, eu morava dentro de hotéis e morava é, em alguns momentos, picos, finais de semana em casa, então eu passava é, um mês fora, ficava dois dias em Ribeirão Preto. Um mês fora, dois dias em Ribeirão Preto. Então, Minas, Passos, Glória, Ipatinga, Valadares, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, uh, Muzambinho, aí você ia para Paraná, é, Curitiba, Londrina, é, é, Guarapuava, Ivaiporã, Bandeirante, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Ivaiporã, entre outras que eu não me lembro o nome que agora. né? Uh, no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é, é, Coxinha aqui da Ona, Miranda, Cacilândia, Jardim, Dourados, é, <coughs> a São Paulo o estado inteiro. Todas as cidades do interior de São Paulo. Uh, Santa Catarina, Chapecó, Concórdia, é, São José, Florianópolis, Balneário, Penha, Camboriú. Então assim, Ponta Grossa também eu estive no Paraná, Ponta Grossa. Ah, então assim, eu, eu conheci o Brasil inteiro trabalhando e fazendo é, áreas de crédito e nesse tempo, até os 21 anos, é, dos 16 aos 21, eu fui fazendo esses processos de viagens, né? e aí nesse momento, que eu peguei esse cargo e comecei a viajar, a gente fazia auditorias em loja, então eu chegava na loja Goiás, por exemplo, na, em Goiânia, é, você ia no Garavelo, nas lojas daqui da no Garavelo, ou na de Goiânia mesmo, e você via o cliente ali, sentado para abrir crediário, é ter um cartão de crédito na época, da Pernambucanas, e os funcionários não tinham habilidade, uns reprovavam de qualquer jeito, e, e, e aquilo foi me dando uma um norte, um conhecimento, porque lá na, na loja de Goiânia, por exemplo, os, os atendentes que estavam naquela baia para liberar o crédito, eles aprovavam o que eles queriam. Então, se eles iam com a sua cara, você era aprovado, se você não tinha... É, eles não fossem com a sua cara naquele momento, não aprovava. Então, naquela época, a, ia muito de feeling, né? e, e praticamente eles não tinham feeling nenhum. O cara sentava ali, pedia documento, você tinha, você dava, reprovava, ah, era golpista, tal. Então eles, eles achavam o que eles queriam achar. E aí, quando nós íamos nesse lugar, a gente via essas, esses montes de erros, pô, se a loja é sua, você dá um, um ataque fulminante de ver o que está acontecendo. né? E quando a loja é dos outros, você acaba querendo ter um apreço maior pela loja e ao mesmo tempo você está nem aí para a loja. Né? Então a minha missão, eu tinha sempre uma visão que eu tinha que treinar essa equipe para mostrar para eles que eles tinham que pensar ao todo como a empresa pensa, não como eles querem pensar. né? E o nosso trabalho era esse, nós íamos em sete supervisores em cada regional, Atuava e nós tínhamos a melhor performance, dos melhores e os piores em performance, né? E foi isso durante anos, viajando durante acho que oito anos que eu viajei pela Pernambucanas. Então, durante oito anos eu fiquei viajando pelos estados sem ter uma vida própria em minha cidade. E nesse tempo, eu passei Natal, Réveillon, é, Tiradentes, feriados, dentro de hotéis.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 Tuiuiu, né, então em alguns momentos eu vi isso, né, da vida e isso foi me fortalecendo, porque eu fui crescendo vendo tudo isso daí, eu peguei regiões e regiões, né, então eu fui exemplo, no meio do Coxim, Coxim no meio do Pantanal, qual é o público que atende ali a Pernambucanas, né, quem atendia aquele centro comercial no meio do Coxim? Coxim, por exemplo, é no meio do mato. Então, a loja tinha muita perda de sutiã, né? Por que, que a perna perdia muito sutiã? Vencia, perdia o produto. Porque lá no meio de Coxim, quem compra é índio. Era muito bolivianos, índios, né? E as índias não usava sutiã. Então, ela vendia sutiã, e sutiã estava lá, com etiqueta vermelha, vencendo, ninguém dava bola para aquelas peças de roupas da Pernambucanas. Então, a, a empresa, na época, ela não tinha um acerto de logística. Como que pode mandar tanta roupa de sutiã, de peça íntima, para o meio do mato? Né? E o pessoal não usava. Então, acaba perdendo. Então, podia mandar uma quantidade mínima, lógico, mas mandava uma quantidade enorme de peças íntimas, para Coxim, para Ana Miranda, na época, tá? Isso há anos atrás, hoje eu não sei como que tá. Então, a, as empresas, na, naquela época, junto, a gente perdia muita coisa. Então, não tinha uma logística boa, não tinha sistema bom, era tudo arcaico. A gente ia de ônibus, tá? Não era avião, não, era tudo de ônibus. Então, eu pegava aqueles ônibus daquela Eucatur, eu ia até Campo Grande, Campo Grande, Ribeirão Preto, com aqueles ônibus da Andurinha. Você chegava em Ribeirão Preto, embarcava, descia em Campo Grande, em Campo Grande, eu, eu pegava aquele, eu ia de Andurinha, Andurinha eu trocava pro Eucatur. Eucatur eu ia para Coxim. Que Ana, Miranda, Jardim, Cacilândia. Aí, quando eu não estava em Ribeirão Preto, saí de São Paulo de Eucatur, Eucatur direto para para as cidades e eu gostava tanto que eu achava assim que era na época é, nós não tínhamos avião para andar né não pagava para gente avião então aqueles ônibus chique de dois andares na época a gente achava um luxo né então quando a gente sentava no hotel para conversar com os amigos que a gente se reunia para as reuniões todo mês tinha uma reunião em São Paulo então o que acontecia naquela época a gente fazia via tudo isso que acontecia e nas reuniões a gente tirava sarro né Falava, nossa, que ônibus bonito aquele daí, o Catur, dois andar, leito. Aí o outro, mas você foi de leito? Eu falei, lógico, meu chefe deixou de leito. Sério, sério. Então nós brigávamos entre nós, quem usava leito? Porque não podia nem usar leito, tinha que ser executivo. Aqueles lá de cima, mais barato. E eu não, eu pedia o leito, né?